O que é que Jesus diria a respeito dessa guerra na Ucrânia? Muita gente acredita nos dias de hoje que Deus ele sempre vai tomar partido de uma guerra, porque afinal de contas o povo judeu já participou de muitas guerras e Deus muitas vezes defendeu eles, outras vezes entregou eles para serem derrotados. E mesmo que Deus tenha permitido que essas guerras acontecessem, isso não justifica agressões gratuitas como a gente tem visto por aí na televisão. Mas a gente tem que se lembrar sobre aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte. Enquanto as pessoas costumam ensinar por aí, olho por olho, dente por dente, ou seja, se alguém bater em você, então devolve e agride ele também. Só que Jesus disse assim, mas eu lhes digo que se alguém ferir uma face, então ofereça a outra. E com isso Jesus nos ensina diversas coisas. A primeira delas é que a vingança não pertence a nós, mas sim a Ele. Ele também nos ensina com isso que se a gente se sentir humilhado ou explorado, então a gente tem que permitir que essas coisas aconteçam. Pois Ele mesmo disse, se alguém te obrigar a andar uma milha, ande duas. Alguém poderia ainda argumentar, mas como Deus me deu esse território, ou me deu as minhas coisas particulares, então ninguém tem o direito de roubar, porque foi Deus que me deu. Mas Jesus disse também que se alguém lhe roubar a túnica, então ofereça-lhe também a capa. Isso significa que na verdade esse papo de propriedade, ah Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, na verdade não existe. Porque tudo na verdade pertence a Deus E a gente pode perceber isso, por exemplo, na parábola da vinha Em que Deus arrenda aquele terreno para que os plantadores venham cuidar da vinha E se a vinha representa o mundo, então significa que o mundo não pertence a nós Ele não está sob nossa propriedade Ele pode até estar sob nossa administração Mas ele não nos pertence para que a gente tenha que defendê-lo a todo custo e é por isso que Proudhon disse que a propriedade é um roubo, mas isso já não é uma palavra de Jesus. Então, tudo aquilo que Deus permitiu que a gente usufruísse, na verdade, não nos pertence. Então, a gente não precisaria disputar com unhas e dentes. Se existe uma pessoa que quer tomar aquilo que ela pensa que nos pertence, então a gente deveria ceder. Afinal, a gente veio para o mundo sem ter absolutamente nada e vamos sair desse mundo também, não tendo absolutamente nada dele. E para concluir esse vídeo a gente poderia até mesmo afirmar a partir dessas palavras que Jesus não tomaria partido dentro de uma guerra, porque ele não seria aquele que revidaria e muito menos seria o agressor. Por outro lado, também é verdade que Jesus disse que faria vingança aos seus escolhidos, por exemplo, quando Jerusalém estivesse cercada. E ele voltaria, dessa vez, não simplesmente para salvar o seu povo, mas também para julgar os seus inimigos. E se você gostou desse conteúdo, então faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se você tiver interesse em como a gente lida com as riquezas desse mundo, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos desse canal. Falou!